Olá, boa tarde. Um, hoje temos aqui uma sessão muito alegre que é a da pesquisa de imagens sobre o arquivo PT. Isto porque foi uma ideia que nos surgiu desde o início do arquivo, há mais de 10 anos. Nós, uh, depois de termos lançado a pesquisa por endereço, para ver a história do endereço e a pesquisa por texto, e descobrimos que os nossos utilizadores gostariam muito de fazer pesquisas de imagens do passado. E, portanto, foi um objetivo que na altura nós lançámos à comunidade e que desde então temos tentado sempre perseguir e que foi iniciado há uns anos atrás e que agora teve um, um, um salto enorme com a entrada do André Mourão, que eu passo a apresentar sumariamente. O André é investigador nesta área já há cerca de 10 anos, apesar do lugar jovem que ele tem, portanto ele já há muito tempo trabalha em pesquisa de imagens e é um dos autores do Revisionista ele é, ele é mestre e doutorado nesta área também de, de, identificação, de classificação, indexação e pesquisa de imagens e ele entrou na nossa equipa há cerca de dois anos e tem estado a trabalhar na, na pesquisa de imagens e hoje vai-nos mostrar como é que se faz o maior serviço de pesquisa de imagens arquivadas da web do mundo. André, a palavra é tua. Muito obrigado pela, pela introdução, Daniel. Uh, Pronto, como o Daniel já disse, uh, trabalho no arquivo desde o ano passado, aqui especificamente na pesquisa de imagens uh, e hoje vou-vos apresentar uh, aqui o processo que nós fizemos, em que passámos de um sistema que disponibiliza 22, volta de 20, 22 milhões de imagens para pesquisa para um sistema que disponibiliza 1.800 milhões de imagens. Eu queria começar esta apresentação por vos mostrar uma página da internet como tantas outras. Neste caso específico, isto é uma notícia do público que representa a visita de Estado à Índia do nosso Presidente da República e que não um escolheu esta página por nenhuma razão em particular, mas por ser como tantas outras. O que eu queria destacar aqui é que podemos ver que nesta página temos um título da notícia, um subtítulo, uma imagem principal que apresenta e que ilustra esta notícia, neste caso que ilustra o discurso feito pelo nosso presidente e depois, seguidamente, teremos o corpo de notícia. Também temos aqui outros elementos, temos uma lista de notícias mais populares, temos aqui outras informações de cabeçalho. O que eu queria destacar aqui nesta página é que há aqui uma coisa que claramente me saltou à vista e que é uma coisa muito interessante de pensar, que é a quantidade de, e da página que é preenchida por imagens e que as imagens são utilizadas como uma ferramenta de captação de interesse do leitor e do utilizador da internet, neste caso aqui com a imagem grande que ilustra a notícia, que ocupa mesmo, tendo em conta os diferentes componentes é mesmo a maior, a maior elemento visível da página, mas temos também as imagens laterais para tentar levar os leitores a outras notícias e também umas engraçadas como os logotipos e os ícones das redes sociais para partilhar a mesma. No total podemos dizer que estas imagens ocupam uma área significativa da página por volta até de 50%. Logo, as imagens são importantes na internet. Outra maneira de verificarmos quão importantes estas imagens são é que as pessoas as querem pesquisar. Então, eu tenho aqui um estudo, procurei encontrar aqui um estudo de 2018 que mostra a percentagem de pesquisa divididas por diferentes sites. Temos aqui o da direita, aqui o gráfico mais à direita. A azul temos o Google, a laranja temos o Google Images e nos restantes temos outras plataformas mais pequenas e mais específicas. Fazendo aqui um agregado dos tipos de pesquisa, colocando à azul as pesquisas de páginas, por exemplo o Google e outros motores de busca, motores de pesquisa de semelhantes, e colocando a laranja as pesquisas de imagem. Podemos ver que, comparando desta maneira, que as pessoas procuram páginas ou imagens, por volta de um quarto das pesquisas são feitas a imagens. Como o Daniel já disse, o Arquivo.pt já tem pesquisa de imagens. É bastante semelhante em termos visuais ao Google, embora existam algumas diferenças importantes. Sendo que isto é pesquisa em dados arquivados, podemos selecionar o intervalo temporal em que as vamos pesquisar. Mas a ideia é a mesma, o, qualquer pessoa pode vir ao site do arquivo, introduzir um conjunto de palavras e vai encontrar um conjunto de imagens relevantes para estas palavras. Neste caso procurei por Cristiano Ronaldo. Temos aqui várias imagens do Cristiano Ronaldo, incluindo aqui uma montagem dele com uma cobra com uma bola na cabeça. Uh, e é engraçado vermos, pronto, a questão pessoa em todos os textos, um conjunto de palavras e pode ver um conjunto diversificado de imagens. O arquivo .pt também tem a pesquisa de páginas, por isso podemos fazer a mesma comparação de que com a internet no geral. Fizemos este estudo, vimos análise do, dos nossos visitantes e descobrimos que também no arquivo .pt a pesquisa de imagens é algo muito relevante e importante aos utilizadores, sendo que constitui um quinto do total das pesquisas. É um, quer dizer, uma necessidade real e uma coisa utilizada. Voltando aqui um pouco à... Motivação por trás desta apresentação. Nós, recentemente, passámos de 20 milhões para 1.800 milhões de imagens. E eu aqui, vou... esta apresentação vai incidir assim sobre três temas principais, que é como é que encontramos palavras relevantes para estas imagens, como é que lidamos com a escala dos dados que nós recolhemos, para terem uma ideia, o arquivo tem 520 terabytes de dados recolhidos, comprimidos, Uh, o que dá por volta de 11 mil milhões uh, de ficheiros recolhidos. E aqui também a outra questão é como é que depois de termos encontrado estas imagens e estas palavras relevantes para as mesmas, as tornamos pesquisáveis. Uh, vou começar aqui por um diagrama assim um pouco mais técnico uh, do nosso fluxo de indexação. A ideia aqui é dar-vos uma ideia de como é que os dados passam desde que nós os recolhemos até que eles ficam disponíveis para a pesquisa. Eu não vou detalhar muito, mas o que aqui que eu preferia nesta apresentação, por ser mais simples, é que se tiverem alguma questão mais específica para qualquer um destes elementos ou qualquer um destes componentes, guardassem para o fim, porque eu depois tenho. posso entrar em mais detalhe em algum deles depois da apresentação, se não entrar durante. Uh, mas, começando aqui, então, nós temos aqui os dados arquivados no formato ARC, que é um formato de arquivo muito utilizado, mesmo mais utilizado por arquivos de todo o mundo, e neste, neste processamento nós temos aqui todos os seus escolhidos, imagens, páginas, PDFs, tudo o que posso imaginar de internet. Assim, nós da primeira fase, que aparece ali representada, ali pela uh, HadoopQ, pela fila do Hadoop, que é estas imagens a fazer processadas num cluster distribuído à Hadoop, onde vamos encontrar imagens e as páginas onde elas aparecem. Também vamos efetuar aqui o processo de duplicação de imagens, que já vou descrever mais à frente. Acabando deste processo, nós temos um processo de classificação de conteúdo not ser forwork, porque como nós aqui vamos toda a internet, nós queremos identificar conteúdo potencialmente ofensivo para os utilizadores e fazer com que ele não apareça nos resultados de pesquisa a não ser que o utilizador o active explicitamente. E depois deste processo, estes processos aqui são feitos em muito larga escala e em sistemas distribuídos uh, também de larga escala, existe uma validação manual para vermos se o processo decorreu como deve de ser, se houve alguma falha de processamento, e se estes estão prontos para passar para a fase de indexação no SolarCloud Cloud para a todos os aos níveis de pesquisa. Pronto, então depois desta validação manual, estes dados são enviados para o SolarCloud, Cloud, que é um sistema que permite fazer a pesquisa de muito larga escala, bastante rápida, que é o que vos dá as respostas quando precisam do arquivo em menos de um segundo. E depois de ficarem postas colocadas neste sistema, ficam disponíveis para pesquisa. Vou então aqui começar por esta parte hum, da... Como encontramos palavras relevantes para as imagens. Como já vimos há pouco, a, a pesquisa de imagens é... Para tornar isto claro, é nós utilizamos palavras para pesquisar imagens. Então, qualquer utilizador vai, pode chegar ao arquivo, inserir um conjunto de palavras para o que quer encontrar e os resultados apresentam imagens relacionadas com as palavras. Mas, quando nós temos uma imagem, uma imagem no fundo só tem informação da cor e o que lá está, uh, não, não contém palavras só por si, a imagem. As palavras aparecem nas páginas da internet. Então, como nós também já aquele, o ditado temos um ditado muito popular, que uma imagem vale mais de mil palavras, mas o computador não consegue olhar para uma imagem e interpretá-la como um humano faz. Embora, hoje em dia, com as técnicas de deep learning, já está cada vez mais perto e já cada vez mais consegue fazer uma anotação de imagem mais próxima do que um humano consegue. Mas, como as imagens capturadas de internet apenas têm a informação do seu endereço, do seu URL e a data de captura, o que não é muito descritivo, ou mesmo nada descritivo, quando queremos fazer uma pesquisa por palavras. Assim, o primeiro passo de tornar estas imagens uh, uh, pesquisáveis é encontrar palavras descritivas para as mesmas. Voltando aqui ao nosso exemplo da página do público, vamos ver aqui a imagem principal, como já disse há pouco, o Presidente a fazer o discurso nesta visita de Estado. Tem por baixo também uma legenda que diz o nome, diz Marcelo Rebelo de Sousa e, neste caso, o nome do fotógrafo e a Agência Lusa, que é de onde vem a fotografia. E também temos aqui muitas outras imagens, temos as imagens secundárias, onde temos, por exemplo, o logotipo do público, imagens de partilha de redes sociais, as imagens dos dos restantes artigos, da crónica, daquele artigo do tribunal uh, para o treino, não sei, aceita... Ah, Ok. Eu estou a ver isto pequeno, estava a ver a legenda, mas é, pronto, é relativamente uma, uma questão de, de um treino de futebol e de tribunal. E também aqui uma de renovação de apartamentos. Podemos ver que uh, nas páginas é que temos esta informação relativa às imagens, porque podemos ver que temos as imagens e o texto relevante à, à imagem está próximo da mesma, na página. Mas, além disso, também além destas imagens que aparecem quando nós abrimos a página, também existem ligações a imagens externas, que é um link para uma imagem externa, e cada vez mais imagens uh, como fundos de CSS e imagens que não podemos aparecem por todos efeitos ilustrativos, que não aparecem da maneira, desta maneira normal de ter uma imagem e ilustrar algo. Analisando onde encontramos estas imagens do HTML, esta secção aqui é um pouco mais técnica, mas aqui para resumir o que, é que, o que é que isto quer dizer? Estas aqui e, e MG são as imagens que nós vimos há pouco, são aquelas imagens que aparecem na página. Estas imagens aqui marcadas como uh, esta, esta tag do A, que são as imagens ANCOR, que são links para imagens externas que é abrir uma ligação e aparece-nos uma imagem. E estas CSS são aquelas que são utilizadas para fundos e outros tipos de ilustrações. Olhando aqui para esta porcentagem que nós uh, detectámos quando tivemos a os dados do arquivo, podemos ver que 90% das imagens que capturámos são, part... são estas imagens ditas normais, a que estamos habituados a escolher as suas páginas. Por volta de 9% são links para imagens externas e apenas 1% são imagens de CSS. Logo, aqui o importante, aqui a lição que tirámos daqui é que o importante era nos focarmos nas imagens uh, que aparecem nas tags IMG e nas tags uh, Anchor. E que as restantes podemos escolhê-las também, mas que não... decidimos não gastar tanto tempo a tentar encontrar informação para as mesmas. Relativamente aqui também a estes dados, esta amostra foi retirada por nós, a partir dos dados históricos capturados desde 1996, e que caso queiram trabalhar sobre estes dados, fazer algum tipo de análise sobre estes dados, venham falar connosco, entrem em contato connosco, porque nós temos estes dados e muitos mais disponíveis para investigadores, e podemos permitir, em termos de contextos de projetos de investigação, acesso aos mesmos. No fim da apresentação já vou dar esta informação de contacto. Mas queria deixar aqui esta nota porque nós temos muitos dados e podem ser interessantes para muitos tipos de investigação, não só da área de informática ou ciência de dados, mas também da área de jornalismo e outros estudos de ciências sociais. Mas, aqui o problema que nós temos aqui nas imagens das páginas é que quando uma imagem é representada numa página, normalmente ela tem um conjunto de metadados associados. Estes metadados são descrições textuais que são preenchidos a quando a criação da página. Estes metadados que aparecem como, como texto alternativo da imagem são utilizados em caso de falha de carregamento da imagem, caso haja algum problema de internet ou que a imagem já não seja disponível, aparecerá alguma coisa que a descreva. E também para casos com pessoas com dificuldades visuais, para que estas possam saber que, como não conseguem ver a imagem, a tecnologia que usam para ver a internet lê esta descrição das páginas e permite-lhes dizer o que, está, o que estaria lá ou qual é, que é o conteúdo da mesma. Então, este tipo de metadados seriam bons candidatos a palavras distintivas das imagens porque são mesmo feitos para casos em que não a podemos ver. Aqui, olhando para o exemplo que vimos há pouco, podemos ver que para a imagem principal do artigo o texto alternativo é Marcelo Rebelo de Sousa. Pronto, poderia ser melhor, poderia dizer uma sala de Rebelo de Sousa discursando uh, na sua visita estatal à Índia, mas pronto, ao menos já tem uma descrição de que, é que a imagem, uma descrição correta do que está na imagem. O problema é que para outras imagens mais pequenas, ou não, que não são as principais, muitas vezes quem faz as páginas não preenche esta informação. Logo, para esta imagem aqui, que é do cronista, que tinha uma das imagens no, nos artigos mais populares, não é possível encontrar esta imagem porque não existe nenhum texto, nenhum conjunto de metadados associados à mesma. Apenas temos o seu endereço, que não é nada descritivo, porque é apenas o número identificador da imagem. Uh, generalizando isto, através da mesma inspeção que fizemos para a internet, descobrimos que por volta de 50% destes 1.800 milhões de imagens não têm título ou texto alternativo. O que, para além de ser chato para nós, também é um grande problema de acessibilidade. Uh, aqui, outra pequena parte é que o arquivo também providencia informação sobre como criar páginas preserváveis, que não têm este tipo de problemas e que respeitam estes estándares. Por isso, se estiverem interessados nisso, também é outra coisa que nós uh, damos informação sobre e podemos ajudar, de uma certa maneira. Outro tipo de informação que podemos utilizar para encontrar estas palavras descritivas da imagem, para além do texto alternativo, é a informação da página. O problema é que esta informação da página, estes metadados da página, muitas vezes apenas descrevem a imagem principal. Como isto é uma notícia acerca da visita do Presidente Marcelo à Índia, o título da página apenas vai ser útil para esta imagem. As restantes não são ilustradas por isto. Logo, o nosso objetivo aqui é como é que vamos encontrar palavras descritivas para todas as imagens da página. Existe alguma investigação na área de como partir a estrutura de uma página de internet em diferentes secções, de forma que estes possam ser agrupados e que, em conjuntos de conjunto relacionado. No nosso caso em particular, esta investigação é bastante útil porque se nós encontrarmos uma estrutura que, que seja dividida ou visualmente, como é aqui o caso da imagem mais à direita, em que a imagem foi dividida em nove zonas, em que tem uma, a página foi dividida em nove zonas, com imagens, e estas imagens, e cada uma das zonas, todo o texto que apareceria na zona, é um grande candidato a ter palavras descritivas da própria imagem. Esta investigação utiliza a estrutura da página, a estrutura HTML da página, utiliza informação visual para descobrir como é que estas divisões são feitas, mas nós encontramos que são bastante pesados computacionalmente, e que não é possível aplicar à nossa escala de dados, Logo, nós precisámos de um método que fosse possível escalar para os nossos milhares de milhões de páginas. Assim, depois de muita investigação, chegámos ao seguinte método, depois de muita investigação, muita leitura, muita experimentação, chegámos ao seguinte método. Esta parte aqui também ajuda, quem está familiarizado com a maneira como a página HTML funciona, estará mais à vontade, mas com o exemplo visual, eu penso que é... Qualquer pessoa consegue ter uma ideia bastante boa do que está aqui a acontecer. Então, olhando para a estrutura de uma página, o HTML tem uma estrutura em árvore, logo, cada uma das secções da página uh, vai estar uh, num destes, numa destas sub ou num destes ramos da árvore. Então, olhando aqui, imaginamos que temos uma página aqui semelhante àquela que nós vemos do público, com aqueles artigos de lado do os artigos de lado, com as notícias mais populares. Então, neste exemplo aqui, podemos ver que existe uma caixa, como estaria no, na página, uma caixa com uma divisão. Temos uma imagem do Cristiano Ronaldo, um exemplo que Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo. Se a página estiver bem formada, toda a informação que está, desta página, está nesta página, está nesta caixinha, vai estar na mesma secção da, da árvore do HTML. Logo, vai estar dentro aqui da mesma div. E se... Começando na imagem, formos andando para cima na estrutura do HTML, vamos encontrar uma, uma destes elementos, cujo o texto que está debaixo de todo o mesmo, o texto, neste caso, do parent, o primeiro parent da imagem que tem a texto no HTML, vamos chegar aqui ao nível desta caixa e, encontrando todo o texto que está dentro desta caixa, temos aqui um bom candidato a esta legenda e a esta informação descritiva da imagem. Isto aqui funciona bastante bem na maior parte das, das páginas da internet, porque uh, as páginas costumam estar estruturadas aqui desta maneira em árvore e que os diferentes segmentos estão bem compartimentalizados. Logo, tirando todo o texto de um segmento, em princípio vamos encontrar algumas palavras descritivas. O problema é que algumas páginas não respeitam assim muito bem a estrutura, as boas práticas de uma página HTML e tem uma estrutura assim um pouco mais flat, mais plana. Então o que acontece é quando começamos a andar para cima no HTML, vamos facilmente chegar ao nível em que não existe qualquer separação entre os tipos de conteúdo semântico. Logo, quando vamos encontrar uma imagem, a legenda para esta imagem, vamos encontrar todo o texto da página. Quer dizer que, andando apenas para cima na estrutura, vamos chegar ao new elemento mais topo do HTML da página e não vamos conseguir encontrar uh, algo específico para a imagem. Vamos encontrar o texto todo. Aqui neste exemplo, que seria uma galeria de imagens num blog, por exemplo, um blog do blog de spot, que foi um dos sites que nos deu problemas, o tipo de site que nos deu problemas. O que acontece é que, como todo o conteúdo está seguido, está ao mesmo nível, futebol, a imagem do Cristiano Ronaldo, a legenda, novo futebol, imagino que isto seria um posts de um blog, quando fôssemos trair a legenda pelo método anterior, todo o texto da página ficaria para todas as imagens, o que perderia aquela parte que nós estamos à procura, que é uh, as palavras serem descritivas de uma imagem. Assim, neste tipo de páginas, o que nós fizemos foi que... Quando detectamos que a página uh, uh, este é, tem este tipo de estrutura flat que não, não nos permite ir buscar o texto apenas assim do, do sua, da sua o texto relevante para aquela imagem andando para cima, no HTML, digamos, o que fizemos foi, então, como isto é uma lista em que está tudo ao mesmo nível, vamos buscar o texto do elemento que está imediatamente acima e do elemento que está imediatamente abaixo. Então, neste caso, a legenda ficaria bem extraída para as duas imagens, porque, estuando isto aqui ordenado, vindo primeiro futebol, em imagem, a legenda, depois de novo um título, em imagem a legenda, para a imagem do Ronaldo vai ficar o texto imediatamente interior e o texto imediatamente seguinte, para a do Messi também, e assim, consoante este método híbrido que para páginas normais utiliza o método parent e para estas páginas utiliza este método, conseguimos uh, legendas que são descritivas para uma grande parte das imagens. Assim, voltando ao nosso elemento anterior, com este método vamos conseguir encontrar palavras descritivas para mais imagens da página, o que vai aumentar bastante a probabilidade do utilizador do arquivo encontrar o que procura quando pesquisa. Então, aqui outra, outra estatística importante é que como eu, eu, eu há pouco disse, 50% não têm o texto alternativo nem o título. Utilizando o nosso método, nós temos já mais de 99% das imagens passam a ter a informação descritiva utilizando este método de extração de legenda, tendo as palavras descritivas. Palavras descritivas utilizando a extração da legenda. Assim sendo, mesmo sem mais nada, utilizando só a legenda, a probabilidade de encontrarmos as as imagens aumentam logo para o dobro, porque temos o dobro das imagens com palavras descritivas relevantes para serem encontradas. Neste exemplo aqui, para a legenda do artigo popular, aparece o título do, da crónica, do artigo de opinião, e o nome do autor, o que permite a alguém que esteja à procura encontrar o mesmo uh, quando fizer a pesquisa. Vou então agora passar uh, para uh, a a descrever como é que nós processamos estes... 1.800 milhões de imagens, que correspondem àquele, àquele volume de dados que já também cheguei há pouco, de nós, começando com mil milhões de fecheiros e 550 terabytes de dados comprimidos. Quando uh, eu comecei a trabalhar neste problema, nós tínhamos já uma versão protótipo do sistema de pesquisa de imagens, uh, que disponibilizava 22 milhões de imagens, que corresponde aqui no gráfico à barra vermelho, Pronto, aqui no, no eixo dos Y, temos o número de imagens e de metadados em milhões. É o número de, de, de volume de informação em milhões. E cada, aqui as séries representam as imagens e os metadados. Eu também já vou explicar aqui a diferença. Mas, começando em janeiro de 2020, nós tínhamos 22 de imagens e de metadados a indexar. Aqui, como já vos mostrei anteriormente, os metadados correspondem àquela informação da página que nós traímos. Como uma imagem pode aparecer em mais do que uma página, podemos ter a imagem a ter mais do que um conjunto de metadados a ser indexado. Em janeiro de 2020 apenas estávamos a utilizar uma página por imagem, mas como agora estamos a fazer esta extração para várias, várias vezes, este volume aumentou bastante. Logo, passámos de 22 milhões de imagens indexadas para por volta de 970 milhões de imagens indexadas e metadados passámos dos mesmos 22 milhões para por volta de 1.800 milhões. Como já podem talvez prever, este aumento de informação na ordem das 80 vezes é um problema para nós, porque as pesquisas rápidas requerem que os índices estejam em memória, mas a nossa informação... Uh, esta, esta informação toda, toda esta informação gera a um grandes índices de pesquisa, que utilizo estas palavras, mas o nosso hardware é limitado. Logo, a quantidade de informação uh, é uma benesse de um lado, porque nos permite encontrar muito mais imagens, mas também gera um problema, que é quanto mais sucesso tivermos na parte de extrair informação, mais difícil é conseguirmos tornar, todo, indexar todos estes dados e torná-los pesquisáveis para qualquer pessoa, a partir da nossa interface. Assim, Chegámos à conclusão que era necessário reduzir o volume de dados a uh, indexar. Então, voltando aqui ao, ao nosso exemplo do público, uh, há, uma, há uma aqui uma questão muito interessante, que é o arquivo uh, da web funciona se nós recolhermos as coisas várias vezes. Então, vou começar por dizer que 70% das imagens arquivadas que nós temos são duplicadas. Uh, por exemplo... O simples logotipo do público, aquele pequeno P que aparece no topo de todas as páginas, foi recolhido pelo nós 218 vezes. Começando neste exemplo deste logotipo em particular em 2013 até 2020, neste período de 7 anos. Estas imagens estão duplicadas por três razões principais, que são ou são arquivadas repetidamente ao longo do tempo, por exemplo, recolhas diárias, porque o arquivo todos os dias vai... A a sites de notícias e outros sites que tenham uh, informação que mude muito, muito depressa e que beneficie de ser recolhida diariamente, logo todos os dias vamos recolher a, a página principal do público, por exemplo, e vamos escolher este logotipo. Também temos as imagens duplicadas dentro do site, por exemplo, este logotipo vai aparecer em todas as páginas, e também temos imagens duplicadas entre sites. Por exemplo, aqueles ícones de partilhas, aqueles botões de partilhas em redes sociais, como vocês sabem, são uma praga que aparecem em todos os sites. Resumidamente, e volto a dizer, 70% das imagens são duplicadas. Logo, será que com estes 70%, então, o que é que nós podemos fazer com esta informação? Então, o nosso objetivo, já que elas são duplicadas, é deduplicar. É reduzir o número de imagens que vamos indexar, agregando esta informação. Então, a deduplicação vai consistir em agregar estas imagens duplicadas que são semelhantes, que é a mesma imagem, mas que apareça ou em páginas diferentes ou em momentos temporais diferentes, em vez de indexar todas as vezes que a imagem aparece. Mas há várias maneiras de fazer isto. Como há pouco também referi, nós na, primeira, na nossa primeira versão de protótipo, só indexávamos as imagens uma vez e escolhíamos a página mais antiga em que ela aparece. O problema é que isto descartaria bastante informação. Logo, Desta vez, em vez de escolhermos a mais antiga, decidimos fazer aqui algo que permite um meio termo entre indexar todas e indexar apenas uma, que é escolher a versão indexar, começando pela mais antiga. Começamos com base à página mais antiga em que a imagem aparece. Por exemplo, no público, seria para aquele logotipo, seria a versão de 2012 em que ela apareceu pela primeira vez. Mas, para além da informação da página, que é aquela, como vimos, que só diz respeito à página, como o título e tudo isso, também vamos adicionar, todos os metadados específicos da imagem, como as legendas e uh, os textos alternativos e toda essa informação específica da imagem, porque é muito mais descritiva e se, valiosa para pesquisar aquela imagem em particular, vamos juntar isto tudo naquele documento. Então, o nosso resultado é que vamos acabar com 584 milhões de imagens, mas com informação importante e com informação relevante, todos estes 1800 milhões o que já resulta de uma redução de 70% do número de imagens a indexar. Já nos resolve um pouco o problema e que já nos permite lidar com esta escala e tornar a pesquisa do arquivo rápida. Aqui, um pouco já como resumo, vou aqui passar também um pouco por coisas que eu não tive muito tempo para descrever, mas se quiserem posso falar em mais detalhe aqui na nossa sessão de perguntas e respostas. Como resumo, as melhorias que tivemos desde janeiro de 2020 até o momento, temos mais imagens e metadados, temos informação de todas as páginas onde a imagem aparece, a partir da duplicação que efetuamos, e temos esta extração heurística das legendas que permite ter informação específica da imagem em vez de 50%, no mais de 99% das imagens. Melhorámos a arquitetura de indexação, em que removemos algumas dependências, encontramos imagens em mais sítios, fizemos aqui alguns, vários melhoramentos que nos permitem um sistema mais robusto que encontra mais imagens. Melhoramos também o sistema de processamento de classificação de conteúdo nosso Safe for Work, ficou 7 vezes mais rápido, passámos de processar 80 imagens por segundo para 500 imagens por segundo. E o nosso sistema de pesquisa, aquele, aquele, pronto onde torna estas imagens pesquisáveis, Uh, Passámos de uma arquitetura em que tínhamos apenas um servidor para uma arquitetura distribuída, com quatro servidores, em que cada um está responsável por encontrar 146, destes, 146 milhões destas imagens, em que mantivemos um tempo de resposta médio inferior a 500 milissegundos para, por exemplo, quatro utilizadores em simultâneo. Os nossos planos para o futuro, para a pesquisa de imagem, uh, aqui já falámos como é que nós encontramos. Informação para as imagens e o texto para as imagens que, não aparecem que aparecem nas páginas, mas existem imagens que estão, digamos, órfãs, que é não conseguimos encontrar a página original onde esta, aparece, onde esta aparece, que são já mais de 300 milhões. Assim, uma das alternativas para estas imagens poderem ser pesquisáveis a partir de palavras seria uma legendagem baseada em redes neurais a partir do seu conteúdo. Outro problema que nós temos e que vocês vão descobrir se começar a explorar melhor o arquivo e a ver a pesquisa de imagens, é que por vezes parece que a mesma imagem aparece várias vezes nos resultados. O problema é que esta mesma imagem não é a mesma imagem. Esta é a imagem, é a mesma imagem, mas com uma resolução a um formato diferente. O que quer dizer que o nosso processo de duplicação ainda não tem em conta estas pequenas diferenças. Logo, um dos nossos objetivos seria fazer a questão de duplicação de imagens que não são duplicados exatos, mas são estes near duplicates que são imagens que são visualmente semelhantes, mas que o, em, o seu formato em si ou o seu tamanho é diferente. Outro objetivo também, a mais curto prazo, seria melhorar a ordem dos resultados, através de uh, avaliarmos como é que está a nossa ordem agora e vermos que características das imagens podemos utilizar para melhorar esta ordem. Queria deixar aqui um desafio. Uh, já não tenho muito tempo para este ano, mas acho que ainda seria meritório alguém tentar, que é, nós temos o prémio do arquivo PT, em que todo, isto é um prémio atual, que primeia candidaturas de trabalhos que utilizem os dados do arquivo com até 10 mil euros, e que o próximo, o 2021 é até dia 4 de maio, e eu queria deixar aqui o desafio para que utilizassem a nossa API de pesquisa de imagens para ganhar este prémio. Uh, já vou falar um pouco, a nossa API de pesquisa de imagens permite acesso automático aos nossos dados, permite trabalhar com uh, esta informação a uh, larga escala de uma, uma maneira muito mais rápida. Quando eu digo aqui, aqui a API, também podia ser utilizar a nossa interface web, onde isto está disponível, mas que seria utilizar a pesquisa de imagens como o tema principal do trabalho, que é uma coisa que nos daria muito gosto e que uh, é um desafio bastante interessante porque, como o Daniel já disse, não existem outros arquivos com esta escala, não existe outro sistema que vos permita pesquisar e ofereça este acesso automático com a escala que nós oferecemos, disponível em todo o mundo, por isso seria interessante para nós também ter isto a usar. Aqui é um exemplo, um exemplo já desta utilização. É o projeto Time Matters, feito por investigadores do Inesc Tech, que passando uma narrativa textual, um conjunto de texto, vai detectar instâncias de datas e instâncias de tempo uh, no mesmo e criar uma narrativa temporal. Uh, eles utilizam a nossa API de pesquisa de imagens para ilustrar, as... ilustrar estas diferentes, uh, por exemplo, narrativa temporal, que é a narrativa como é que vai acontecer a diferentes elementos do tempo, logo vai ilustrar estas diferentes datas. Por exemplo, para ilustrar aqui a data de 25 de Abril de 1974, esta imagem aqui foi retirada do arquivo da nossa pesquisa, pesquisando por algumas palavras referentes ao 25 de Abril no arquivo. Aqui, no último slide, é para reforçar o que eu já vos disse. Nós temos, nossos dados são de acesso aberto. Qualquer pessoa pode pesquisar sem registro e sem grandes restrições. Nos nossos 1.800 milhões de imagens e 8.000 milhões de páginas, o nosso código está aberto, está disponível do GitHub para consulta. As nossas APIs também estão abertas para qualquer pessoa, sem registro. Podem consultar a documentação no, que estamos aqui nestes links, no arquivo.pt API. Mais especificamente, da API de pesquisa de imagens, podem ir ali diretamente acrescentando o Image Search no fim. Isto vai vos levar a uma página que tem toda a informação sobre que parâmetros podem passar, como é que vêm os resultados, etc, etc. E também, qualquer informação que precisam, qualquer dúvida que tenham, estejam perfeitamente à vontade e ao dispor de nos contactar a partir do nosso e-mail de contacto. Ou, caso tenham mesmo já alguma questão já técnica, mesmo que já tenham detectado, podem abrir um Issue no nosso repositório do GitHub e nós vamos prontamente ver o que se passa e dar uma resposta. Pronto, muito obrigado pelo vosso tempo e pela vossa atenção e façam pronto, estou pronto para as vossas perguntas.